Santos perde para o Desportivo Tátira, empata por 1 um a 1, um, mas perde nos pênaltis e é eliminado. Falou também sobre o lance polêmico no jogo de Vélez e River Plate. Vamos começando o vídeo já falando sobre esse assunto, porque vamos falando sobre o Santos que perde para a equipe do Desportivo Tátira. Que não está nada bem no, no Santos. O time perde, né? E perde, né? Perdeu o Flamengo, né? Sábado passado, por 2x1 um, e agora perde mais uma vez na Sul-Americana. Dessa vez na Sul-Americana. O time, né? Nosso tá abriu o placar aos 27 minutos. Depois, no segundo tempo o Santos empata o jogo, 1 um a 1 um. Só que aí o jogo sem, sem, sem jogo empatado, todo mundo achava que era os pênaltis era para os pênaltis e aí foi os pênaltis Mas só que aí o Tati já acabou fazendo 4 a 2 em cima do Santos. Então o clima não tá nada bem pro Santos. É um time que que tenta, né, ser, no, cadê aquele time, né, 2002, de 2003, que foi finalizado a Libertadores contra o Boca Junho em 2003, cadê aquele time, hein, sumiu, sumiu, né, é, não tá nada bem, né, é um time que não, que não tá vivendo uma ótima temporada, tá lá embaixo da tabela e agora vai enfrentar o afeto de Domingo, né, que também tenta ganhar, né, vai jogar em casa, é um time que não tá vivendo uma ótima temporada, né, de eliminado em, já vai ser eliminado em Copa do Brasil, já tá eliminado, né, porque o time pegou o Corinthians, né, é... É... sofreu a goleada por 4x0, né, já aí perde na Sul-Americana, né? O time está totalmente falido o Santos. Dividado. Porque não tem diretoria. A diretoria não presta, né? o Santos. E aí tem um problema, um grande problema para o Santos. Que é eliminado na segunda fase da Libertadores, né? Vamos falando sobre o jogo. Mais um. Que é eliminado em libertadores. Que é o River Plate. Grande River Plate, hein? Mas também não foi só isso, não. Foi também, a gente vai falar também sobre o VAR. Também polêmico. nosso polêmico, hein? É, foi divulgado na, na manhã desta quinta-feira. O áudios do VAR, né? A é, não pode mostrar por causa de... Direitos autorais, então, por isso que também o, o, o, a bola bate no braço do jogador lá que é o Soares, mas o Paisco lance parece que bate primeiro na cabeça do jogador do Vélez, depois bate na mão. Para mim foi gol, para mim foi gol, porque. Demoraram muito, né? Para checar um lance. Demoraram muito para checar um lance. Né? Porque, olha. É um negócio assim. Porque nessa América do Sul aqui. Os caras demoram para checar um lance. Para chegar um, um chegar um gol. Para checar um gol. Demoram. Passaram de minutos para chegar um lance. Né? Como é que pode um negócio desse? Pra que demora? Qual é a conversa? Qual é a, a conversa dos caras? Ah não, veio de novo, veio de novo, veio de novo, aí veio de novo. Gente, lá na Inglaterra, lá na Inglaterra, Premier league, faz, sabe como eles, quando eles passam para checar o um lance? Segundos para checar o um lance. E aí, acaba de. Demorar, uma demora daquelas, né? Não só no Brasil, mas também em outros países da América do Sul também, né? Tá difícil, hein? Tá difícil. Lá na, lá na, lá na Inglaterra, é só segundos. Foi gol, foi gol, foi gol, foi pênalti, foi pênalti, né? E é isso, demora não, né? É, então, foi, parece que foi no passado que aconteceu um probleminha aí, que o árbitro não marcou um gol aí, né? Foi lá na primeira league, não marcou um gol, né? E aí. E aí, né? É, tava com problema no VAR, né? É por isso que eles não, fiz, não deram gol. E é isso. River eliminado, né? a gente não tá vendo aquele River 2018, né? Não tem mais aquele River, né? Aquele River já acabou, né? Já acabou, né? E também pode ser a última temporada do Marcelo Gadeado. Não sei, acho que pode ser, porque se ele fechar com, com um time da Europa, né? Talvez ele pode ir. O Marcelo Gadiardo foi eliminado, foi, foi finalista da Libertadores 2019, né, contra o Flamengo, acabou perdendo. Semifinalista da Libertadores contra o Palmeiras 2020 e, e o time do River Plate, o time dele, foi eliminado nas quartas de final. E ano passado foi eliminado nas quartas de final também. É, Ano passado, né? E 2000, agora, 2022 Elinaram nas oitavas de final, né? E é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixe o like, ajuda o nosso canal, tá bom? E ativa as notificações para você não perder nada, tá bom? Valeu, fui. E uma boa quinta-feira a todos.